Eclesiastes capítulo 4, versos 9 e 10 diz assim É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar Embora esse versículo seja constantemente usado se referindo ao casamento e ao poder que há na unidade do casal, a verdade é que Salomão está falando aqui não somente da força que há entre o casal, mas também do poder que existe no companheirismo, seja como casal, como amigos ou irmãos. Muitas pessoas insistem em caminhar sozinhas, mas temos que reconhecer que precisamos uns dos outros. Somos dependentes de outras pessoas. Precisamos das pessoas para nascer, para crescer e até para morrer. O ser humano não foi feito para caminhar só. Desde o começo, Deus olhou para Adão e disse: Não é bom que o homem esteja só. Foi o próprio Deus quem percebeu a necessidade do homem e fez para ele uma companheira para o ajudar. Infelizmente, temos visto muitas pessoas caminharem sozinhas, sofrerem sozinhas, lutarem sozinhas pelas suas famílias, mas o Senhor trouxe hoje essa palavra para que você abra seus olhos, abra mão do seu orgulho e decida compartilhar com alguém a sua dor. Ou, se você tem vencido batalhas em algumas áreas, decida aliviar a dor de alguém. A palavra de Deus diz que Moisés estava intercedendo para que Israel vencesse a batalha contra os amalequitas. E enquanto ele mantinha seus braços erguidos, Israel prevalecia contra os inimigos. Mas os seus braços começaram a doer. E foi nesse momento que Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés, um de cada lado. E por causa disso, Josué derrotou o exército amalequita. Quando estivermos cansados de orar, de tantas lutas que enfrentamos todos os dias, é importante termos ao nosso lado pessoas que vão nos manter de pé, que vão unir suas vozes com a nossa voz, para que as nossas batalhas sejam vencidas. Jesus também ensinou sobre o poder da concordância na oração. Ele disse que se duas pessoas concordarem na terra... Em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso será feito pelo Pai que está nos céus. Porque se dois ou três se reunirem em seu nome, ele estará no meio deles. Não ande sozinho. Você não precisa sofrer sozinho ou lutar sozinho. Procure pessoas idôneas que te ajudem em oração, em conselhos, pessoas com quem você possa compartilhar suas dores, seus medos, suas frustrações e seus anseios.